E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Uma feliz semana para todos, para todas. Tempo ainda instável, hein? Muita variação. O comecinho de primavera mais chinfrim, né? Para não dizer outra coisa. Tempo instável ainda, muita variação. Tem sol de vez em quando, de vez em quando tem nuvens. E agora vai esquentar? Pancadas de chuvas e trovoadas vão acontecer em alguns lugares, em outros não. O fato é que pode chover a qualquer momento por todas as regiões paulistas. Esquenta, à tarde vem nuvens escuras, chove aqui, lá, lá, lá. É chuva isolada. Temperaturas em elevação, 29 graus na capital, 28 no litoral, 33 graus no interior do estado. Áreas de instabilidades ainda são ativadas pelo calor. Um abraço a todos. O aumento tempo.